Glória a Deus, aleluia, a ah, paz do Senhor Jesus, meu querido irmão. Deus hoje tem uma palavra de conforto para você, uma palavra de vitória. Se você, meu amado e minha amada, acredita no Senhor, eu quero profetizar a vitória em sua vida. Amém? Vamos em primeira crônicas, no capítulo 23, no verso 30. Glória a Deus e para estar a cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor e semelhantemente à tarde Amém? Glória a Deus Meus queridos amados irmãos o texto sagrado nos mostra a escala dos levitas para dar-lhe graça ao Senhor todas as manhãs e à tarde Pelo benefícios recebidos Glória a Deus a gratidão implica um sentimento de amor, ternura e amizade, manifestado no coração de quem é grato. Esta é uma manifestação espontânea de alguém que reconhece que foi beneficiado por outra pessoa. Ser grato é reconhecer que outras pessoas nos ajudaram a chegar onde chegamos. E também um sentimento de humildade que nos obriga a reconhecer. Que nos beneficiou e nos ajudou. Aleluia. Também implica tributar as nossas vitórias a quem nos estendeu a mão, em modo de agradecer a Deus, o supremo doador da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo valoriza muito a demonstração de gratidão das pessoas beneficiadas por Ele. Amém? Vamos ler em Lucas, no capítulo 17 no verso 17 e 19 e respondendo jesus e disse não foram os dez limpos onde estão os nove não houve quem voltasse para dar glória a deus senão este estrangeiro disse levante e vai a tua fé te salvou amém aleluia glória a deus amados ação de graça é o louvor pelo qual damos graças a deus porque ele fez e faz em nosso favor. Essa gratidão, meus amados, deve fluir de um coração plenamente agradecido ao Senhor. Na história da cura dos dez leprosos, o próprio Jesus valorizou a gratidão de um único leproso que voltou para agradecer pelo benefício recebido, mas censurou os demais leprosos, curados, que não retornaram para agradecer a bênção alcançada. Aleluia, muitas vezes amados amados, nós recebemos a nossa vitória e não agradecemos a Deus Esquecemos que Deus nos deu a vitória Nós oramos, nós louvamos, nós buscamos Acordamos nas madrugadas, pedindo Deus uma benção e Deus nos abençoa Mas nós não esquecemos de agradecer a Ele Como agradecemos a Deus? Amados, através do nosso testemunho porque quando nós testemunhamos, meus amados, o que Deus fez em nossa vida, ajuda outras pessoas, meus amados, a buscar o Senhor, com mais fé, com mais gratidão. Aleluia! Assim como Jesus curou os dez leprosos, somente um voltou para agradecer a Ele. Amados, por isso, muitas vezes, a nossa vitória demora a chegar. Porque Deus conhece nosso coração e Ele sabe quem vai voltar para agradecer pela sua vitória. E a palavra fala que esse que voltou era estrangeiro, meus amados. Então, meus amados, muitas vezes nós somos chamados como, como cristãos, mas esquecemos, meus amados, de agradecer a Deus o que Ele fez em nossa vida. Aleluia e glória a Deus. É recomendado a gratidão de todos os homens. Love ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aleluia! O salmista afirma que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Paulo, meus amados, nos aconselha a dar sempre graça por tudo que nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nos diz para sermos gratos antecipadamente pelas respostas às nossas orações. Amados, a palavra nos ensina aqui que devemos ser gratos a Deus. Ante mesmo de receber nossa vitória. Isso mesmo, meu querido. Quando oramos ao Senhor, devemos pedir nossa bênção. Mas já agradecendo a Deus pela vitória. Não estejais inquietos por coisas algumas antes de vossas petições. Seja em tudo conhecida diante de Deus. Pela oração, súplica e com ação de graça. Aleluia. Somos aconselhados a paz de Deus para qual também fosse chamado em um corpo e domine vosso coração e seja agradecido. Aleluia! Paulo escreveu, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando vós e admoestando vós uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando o Senhor com graça em vosso coração. Aleluia! A palavra de Deus exorta a sermos gratos. E quanto fizeste, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus, dando por ele graça a Deus, Pai. Aleluia. Paulo demonstra gratidão ao Senhor Jesus Cristo por tê-lo escolhido para o ministério. E dou graças a quem tem confortado a Jesus Cristo, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo em mim o ministério, aleluias o escritor sagrado nos aconselha, portanto oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é o fruto de lábios que confessa em seu nome aleluias e glória a Deus oh glória amados, celebramos a gratidão ao nosso bondoso Deus, nesse dia e também as pessoas que nos ajudam Sejamos gratos pela nossa salvação e pela nossa vida, pela saúde e pelo alimento, pelas vestimentas, pela nossa moradia e pela nossa família. Pelos livramentos que recebemos diariamente e por todas as nossas conquistas. Amém. Glória a Deus. Então, amado, seja grato ao Senhor por tudo, por tudo. Pela sua vida, pelo alimento que você Come, pela sua família, amém? Porque Deus sempre vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Amém.